Pessoal, vamos falar sobre alguns aplicativos de filmes piratas que estão ficando em posições muito altas nas principais lojas de aplicativos, aí na Google Store e na App Store. É impressionante como é que eles conseguem, né? Porque, teoricamente, pirataria é proibido, né? Como é que eles conseguem isso? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Hugo SDZ. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Nesse né? caso aqui, eu vou mostrar para vocês um dos motivos pelos quais segurança em sistemas você só tem com inspeção de código. A inspeção de código ela é fundamental para você garantir a segurança de um aplicativo, garantir que ele se comporta da forma adequada. Né? Então, por exemplo, o que está que acontecendo aqui? Qual que é o caso? Né? O... o... Esse, o pessoal da empresa aqui, é um site estrangeiro, aqui está reclamando, coisa e tal, que é, na versão brasileira da, da é, Google Store aqui, né, da Play Store, os a, aplicativos Cinevision, V5 e Megaflix estão na frente da Netflix, da HBO e coisa e tal, em busca. Né, ou seja, é sinal de que estão sendo muito buscados e estão até como é, mais positivo que os outros aqui nas estrelinhas e coisa e tal, tem uma quantidade significativa já baixados deles e coisa e tal, o que são o que são esses aplicativos? São aplicativos de pirataria, você entra ali, e daí tem todas as séries, igual tem no Netflix e coisa e tal, e você assiste o que você quiser com esse, é, com esse aplicativo, né? É, esses aplicativos, eles ganham um bocado de dinheiro, porque eles são muito baixados, são muito usados, e, e tem propaganda, botam propaganda pela Google Ads, né? Então eles acabam lucrando grana com isso daí e, uh, no final das contas, é, com uh, conteúdo da Netflix, da HBO e coisa e tal. Enfim, eu particularmente, eu pessoalmente, acho o negócio de, de propriedade intelectual meio uma besteira, não acho que isso tenha alguma lógica, mas, dado o que aconteceu aqui, entenda qual que é o problema desse pessoal. Eles não querem a Google Store, a Apple Store... Eles não querem que aplicativos usem dados, é, é, filmes, séries e coisa e tal de, de pessoas que têm copyright, né? Então eles fazem esse tipo de verificação. Só que o, qual que é a grande jogada que esses caras faziam aqui, né? O próprio repórter fala assim, não, eu fui tentar baixar, e aí quando eu baixei no meu celular, eu só tinha trailer. Não aparecia filme em si, não aparecia série, nada, só trailer de filme, né? E aí ele descobriu o um truque. Se ele colocar a região como Brasil e a língua como português, aí aparecem todos os filmes, todas as séries, aparece tudo. Ou seja, qual que é o truquezinho do desenvolvedor para evitar que o Google identifique esse aplicativo como malicioso? Ele faz essa verificação. Olha só, se tiver em inglês ou se tiver em outro lugar que não seja no Brasil, não tem nada, não bota que não tem nada, é só, só, só trailer e coisa e tal, não aparece nada. Mas quando tiver aqui no Brasil, você pode liberar geral uh, o filme para todo mundo, né? E esse tipo de coisa pode acontecer num monte de software, né? Você pode fazer um software que funciona o tempo todo, mas aí quando tem uma condição específica, o desenvolvedor coloca lá um if, não sei o que lá, aí vai fazer, uma, vai fazer uma coisa errada, vai fazer uma, uma situação errada. Esse tipo de situação em que o próprio desenvolvedor altera o software para ter um comportamento fora do esperado em determinadas situações, você só consegue pegar isso com inspeção de código. Com teste é muito difícil, porque você teria que testar muitas situações para por acaso cair na sorte de testar aquele caso específico, né? O jornalista aqui ele sabia disso, porque ele tinha visto já essa informação de que era em português que é, aparecia esse tipo de coisa. Então ele falou, não, tem que deve ser alguma coisa relativa ao Brasil, a língua portuguesa, vou botar aqui e aí eu consigo acessar o, o, o aplicativo. Né? E de fato, nesse caso aqui, era exatamente isso. Mas num caso genérico de um software, mostra muito bem como é impossível você garantir a segurança de um software apenas com o teste. Porque o teste nunca vai pegar aquele if do desenvolvedor, aquela condição especial do desenvolvedor, aquela situação que o desenvolvedor colocou lá, ó, ó se for tal hora, tal hora, se é local, for tal, se acontecer, isso então faz de um jeito diferente do que você faz em todos os outros momentos. Porque aí nesse caso, né, é só ele fazer a, a, o resto todo, todo o teste que for feito vai ser fora desse momento e daí ele não, não vai detectar o problema. É... É, é o caso clássico disso daqui, né? Então, o ponto, o ponto interessante aqui é isso. A importância da inspeção de código para garantia de segurança de sistemas. É lógico, a inspeção de código sem teste, teste de invasão, teste funcional, também não é suficiente. O ideal para você garantir a segurança de um sistema, para você chegar o mais próximo possível de um sistema seguro, é você complementar um grande número de testes ao longo de todo o ciclo.